B, me diz uma coisa. Não. Não. Que bicho é essa? Goddamn for line. for Bom dia, estranhas, tudo bom? Chegamos. Tudo bem, estranhas, Chega, queridas, queridas, estranhas, todas estranhas, tudo bem? Todas. Estranhas. Oi, estranha. Obi, você ah. sabe o que, que é reacting? É a reação do babado? É, traduzindo pra português é reagir. <risos> Mas tá na moda na internet ah. agora fazer vídeos de re reacting. Escreve aí, reacting na nossa cara. Reacting é quando você põe um vídeo e aí vai ser... <coughs> Morreu. O que, Ai, que é? É você pegar e pôr um vídeo e filmar a sua reação assistindo ah. esse vídeo. <risos> que medo! E é o que eu vou fazer com você hoje. No vídeo de hoje, vamos fazer reacting... As piores fantasias de carnaval do BuzzFeed. Ah, é muito legal. Conhece o BuzzFeed? Conheço, conheço. Então, vamos começar. Vamos começar. Vamos, gente. Ah, que medo. Vamos lá. <risos> ah, que medo. A gente tá pegando aqui uma matéria do BuzzFeed que chama As 50 melhores fantasias de carnaval dos últimos tempos. <risos> melhores, piores, né? Já sabia. É. E o Otávio ainda não viu. Não, Eu vi, mas ela ainda não viu. Vamos ver as reações dela e da Morgana que tá aqui. <risos> Ó, Vi, essa primeira é a JoJo todinho. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> ah! muito, muito inteligente! inteligente. A, cabeça, a cabeça do JoJo Soares dobrada não, duas vezes JoJo! Jo... Todinho! Olha, Ficou, assim, muito inteligente. Mas logo em seguida também já teve uma Jojo Todinho. <risos> <risos> Bem maravilhosa. Gente, mas Bem... eu prefiro a primeira. A a é, não, tá. a primeira... Tá. seis outros. é demais. A próxima que eu vou te mostrar... É o meme da Mônica no computadorzinho. Ah. Sabe esse meme que tá a Mônica no computadorzinho? Ah, tá. Ah, tá bom, Maravilha, tá bom, ah, maravilhoso. Tá bom, tá bom. Mas isso, era resistente mesmo, garoto? Claro que não, é fantasia! Ah. A próxima é uma letra de uma música. Ah, adoro. Essa barra quer é gostar de você. Yeeee! Digi, digi, digi! Maravilhosa! Eu sou mesmo essa música, eu acho. Eu não sou, pagodão. Ai, os boyzinhos, muito bonitinhos! Segurando essa barra segurando que é gostosa! Segurando essa gostar. barra que de você! E os boyzinhos gracinhos ainda. Os né? é. bonitinhos, segurando a barra que é gostar de você! Ai, que queridos! Amei, amei, amei! Ó, ó, ó, tão lá! Coladinho, ajudadinho! Já temos duas, bem boa aí! A próxima é uma em sua homenagem, que eu sei que você adora. O quê? O que? O cu verde! <risos> Lembra do carnaval da, da mulher do cu verde? <risos> <risos> que deu close no cu verde na, na Rede Você Não tem noção de uma coisa, gente, eu estava em casa... Assistindo, comentando! Que caramba, essa bicha, né? E a bicha descendo, abrindo o cu e a cama, louca, de fazer isso! Carnaval, regras. Não, Não tem. tem regras, meu bem. Oh. A próxima... Cara, que louco. ah essa é bonitinha, ah. essa é uma gracinha. É um oh, oh, Ai, o memezinho o felizinho da Tantarina. Ai, muito essa bonitinho! É a gente vai ficar muito bonitinho assim, né? A gente podia, podia fazer esse é. escolhido! Vai gravar semana que vem, gente. essa semana! Vamos assim, adorei! Ai, que bonitinho, aí, meu modelo! Tá bom um bom ai, dia, da Tatarina do WhatsApp! Essa aqui que eu vou te mostrar ah. agora é bem genial! Hum, é Dói geniais! Talvez você não entenda a referência, mas vai entender, mas não vai entender a referência por sempre! Ah. É só quem joga video game que vai entender mesmo, mas é bom, dá pra entender mesmo assim! Tá. É o corpinho censuradinho. Ah! muito bom. Muito né? bonitinho! É muito legalzinho, Ezy. É fácil fazer com papelãozão gigantão. Ai, que Tinta bonitinho ficar é... os dois! Corpinho, lindos lindos corpinho não é. censurado uma corpinha muito bonitinho esse, esse corpinho censurado na verdade oh, é daquele oh. jogo de sims quando eles vão tomar banho uh -huh, que o parece. corpinho fica assim censuradinho Sim. assim uma Ai, gracinha muito assim. bonitinho essa uh -huh. é maravilhosers maravilhosers mostra é a galera dos esmaltes <risos> <risos> Muito legal! Amando. Gente, essa dos esmaltes dos Junto com a galera, gente. E é vai verdade. todo mundo vestido de esmalte. Esse aqui, eu até uma cena da Risqué. Mas a gente gosta da Big Universe, tá? Vai Big Universe. Muito legal. Tá. Ai, muito bom, gente. Boas, boas, boas. <risos> essa aqui é meu sonho, meu sonho. <risos> Sair de boleto pago. <risos> Brasil, muito <risos> brasileiro. Boleto pago. É o meme do carnaval, que parece é tão lindo, que parece tão boleto pago. Ai, barco. que maravilha, gente. A próxima, a próxima, tem a ver com a gente. Ah, adoro. A Otávia vai demorar um pouco pra entender, a gente sabe. Ah, coitada. Ah! Tá, quem não sabe disso? Quer qualquer fanta, coca qualquer fanta? Adorava, só Fala vender. que o menino é uma gracia, graça. Uma graça. E bem se mexe chega assim, ah, adorei. Isso aqui é super. É. Essa qualquer é fanta, coca... é fanta, essa coca é fanta. Qualquer fanta quero beber os dois. Quero ah. coca e quero pan. O então, preconceito vai levar um gritão no meio da fuça, <risos> não vai saber nem que lado qual palco. <risos> Bom, o que, que a gente faz de preconceito? A gente caga e anda. Bah, que maravilha! Essa é bah. maravilhosa! Nossa, meu Deus! Cagando andando! Mas isso é muito legal pra fazer um carnaval. É fofo. Ainda mais com a tua circunstância. É fofo, uma é bunda, gente, bom. de perder que volta. E essa bunda a gente não é dele, né? Não, bundinha de mentira. A bundinha censurada. A bundinha de borracha de mentira. Ah, tá. então tá, então pode. pode assim, tá com shortinho. Então, Mas tá? Sim, Vou chorar de assist. Eu gostei pela homenagem, né? Essa é boa. Ah. O colo de papel higiênico. Ah. os finalzinhos. Ah. Só o finalzinho, acabou. O papel acabou. Mas gênero com vazio. Ah, sim, eu adorei. Eu, eu adorei. Um monte de cubê limpinho, adorei. Adão. Ah, esse tá bom. Muito Pô, bom. Gente. Muito. É isso, esse foi o nosso react. As piores barra melhores, barra piores. <risos> Uma das ilhas de carnaval é demais, que tem é aí na internet. Espero que vocês tenham gostado, a gente se divertiu cara, bastante. tô com dor na barriga, gente, de gritar aqui. Que São é. 50, tem muitas, a gente falou pouquíssimas aqui. Cara, é muito aqui, divertido, cara. É muito divertido. divertido. Muito legal. Mano. E pra não esquecer, como todo vídeo, se, se inscreve, inscreve no canal. <risos> Que quer que é a mesma coisa de aperta o sininho aqui. <risos> aperta o sininho. Dá like aqui do outro lado, ó. Adora. Like, adoro a mãozinha. Ah, Dá sim. like, curte a gente nas redes sociais. Manda pra gente. Se tiver algum vídeo, pra gente fazer o reveal. Se tiver algum link aí de vídeo que vocês acham legal, vocês que querem? Fazer o react. React. Reagindo. Reagindo. reagindo. Então, se vocês tiverem vídeo aí que vocês gostariam que a gente, pra gente, tivesse, a gente faz. manda vocês a gente fazer react gente. dos temas que vocês escolherem aí. A gente amou esse outro vídeo <risos> de novo, tamo amando essa brincadeira com vocês. E <risos> até o próximo vídeo. Muito obrigado.